E aí galerinha, tudo bem? Estou aqui trazendo mais uma vídeo aula para vocês. Uma vídeo aula da série Coral Draw x6x7. Como eu já expliquei já na vídeo anterior, que é esse x6x7 que é por conta de eu ter atualizado o meu Corel e ter baixado o novo. Não? não quer dizer atualizado, mas baixado o novo novo. Tá? É, hoje eu vou estar ensinando aí um efeito bem legal: o um efeito neon. Deixa eu importar aqui uma imagem para vocês poderem ver. Aqui é, eu exportei, importei a logo a imagem de fundo que é a cidade à noite, a cidade de Nova York à noite com um efeito desfocado. Esse desfoque aqui eu fiz ele no Photoshop. Tá, você pode fazer tanto na o CS4, CS5, CS6, tá? É, então vamos começar. Primeiramente você vai baixar as fontes aí, elas vão estar prontas. Uh, para downloads aí na descrição do vídeo que é as fontes, essa daqui, efeito é neon e aqui é no tutorial's channel então a partir daqui vamos digitar efeito vamos redimensionar aqui o mouse está com problema dando dois cliques simultâneos, sozinho tá, é, aqui nós vamos colocar a cor branca tá sem contorno e vamos selecionar essa daqui, essa fonte aqui, que é a fonte neon. Então vamos digitar aqui neon, tá? Você já vê que não precisa digitar tudo em maiúsculo. A própria fonte já é já é maiúscula. Né? Então após você digitar o nome efeito, você vem aqui na ferramenta sombreamento. Se o seu for x6 você clica e segura aqui onde vai estar tá aqui ferramenta misturar. Você clica segura e seleciona o sombreamento que você arrasta aqui. Tá? só para arrastar mesmo. Aqui você seleciona pequeno. Você bota aqui mais ou menos em opacidade você coloca em 83. E aqui em enevoamento de sombra você coloca aqui o 7. Aqui é um aqui, aqui você coloca externo, tá para dar mais tá? para ficar mais forte aqui. E a cor aqui é o vermelho. pode ver aqui que já tá pronto já a primeira palavra Só faz entortar aqui um pouquinho você pode ver aqui ó que ela tá parecendo corruído né aqui ó mas isso não vai ficar assim a partir que da dá... a partir que você exporta ela pra PNG ela já vai sair daí dessa, dessa forma acerrilhada Vamos digitar agora neon com a mesma fonte neon, vamos aumentar e você vai fazer o mesmo processo com os outros, selecionando aqui a definição pequena, opacidade 83, enevoamento 7, externa e a cor aqui é o azulzinho claro, tá, tem que estar tá em RGB e pintar de branco. colocar aqui é, Pronto isso daqui eu não vou fazer porque esse aqui era só um anúncio Tá, tá no Facebook já Se você quiser ver essa imagem aqui Vai estar tá disponibilizado no Facebook E agora vamos fazer aqui essa de Tutorials Essa daqui ficou mais aparente Aqui Essa daqui ficou mais parecida com neon Tá Essa é a a fonte, vamos digitar aqui, Tutorials vamos aumentar vamos selecionar a fonte que vai estar na descrição do vídeo, você baixar a les Enter você seleciona ela da mesma forma, sempre pinte de branco, porque o branco ele vai dar mais um destaque e da mesma forma pequeno oitenta externa e ali é um azulzinho também. Pronto. O outro também é da mesma forma. Muda apenas a cor. Vamos digitar. Channel. Aumentando. Less enter. Aumentou. Branco. Sobeamento. Predefinição pequena. 83. 7 externa e a única coisa que vai mudar aqui é o verde Essa aqui você também pode estar alterando aqui da forma que você quiser aqui ó tá. vamos botar meio que junto aqui colocar aqui o nome fazemos aqui com a série coral aumentar aqui vamos selecionar a last enter, que ela é mais fica mais legal Deixa eu ajeitar aqui porque fica meio esquisito aqui isso aqui que são as, as barras e ela não tem nenhum tá é você vai escolher uma bem vibrante e uma bem clara para fazer fazer o um sombreamento um pequeno vamos ver se vai ficar legal aqui esse amarelo é até que tá meio tá meio legal então é isso pessoal obrigado por assistir mais essa videoaula espero que vocês tenham gostado desse efeito efeito neon um efeito muito simples de fazer não é um é, não é tão difícil, não é aquela coisa que você olha, ah, não vou conseguir fazer. Você tem que se interessar primeiro, tem que ter a, a convicção de que você vai conseguir aprender isso aqui. E, e você assistindo vídeo-aulas aí, tem muitos no YouTube, você vai aprender muito. Eu aprendi muito isso aqui, na maioria foi nos vídeos do YouTube, que me ajudaram muito. você feito nenhum aqui eu tava... Eu não sabia fazer e fui inventando, inventando e descobri aqui como é que eu ia fazer. Mas também tá uma ajudinha do YouTube aí. Que me avançou. Então é isso, obrigado por ter levar vídeo aula Acessem aí o nosso, o nosso blog, o nosso Facebook. E Twitter. Eu não tô muito ligado no Twitter, tô mais ligado aí no, no Facebook aí, que tem mais gente aí. Então eu tô mais ligado no, no Facebook. Nosso blog também tá bem atualizado aí Tá bem legal você poder dar uma olhada lá Tem uns arquivos para download E é só isso Obrigado por assistir a nossa videoaula Até a próxima videoaula da série CorelDraw x6 x7 No canal Tutorials Channel Até a próxima, valeu, fui!